a gente já viu em vários canais. Aliás, ela é bem antiga, a gente já viu em vários canais. Mas a gente decidiu fazer como um certo desafio, porque nós somos um tanto quanto prolixos e vamos ver se a gente consegue fazer. A gente decidiu, pra também ser um pouco mais rápido, dividir as perguntas e vamos fazer alternado e ver se a gente faz na velocidade aqui. Tudo certo. Pra quem ainda não conhece, pra cada palavra ou expressão a gente tem que falar apenas uma palavra. Vocês vão entender. Vai dar certo. Ou não? Vamos lá. Já. Onde está seu celular? Aqui. Seu parceiro. Tu. Seu cabelo. Curto. Não tem como. Não tem como. Não tem corte, sério. É. Ai, sou eu. Sua mãe. Cadê? Eu não, dá pra ver. Ali. Melhor tag, melhor tag. Seu pai. Inspiração. Objeto preferido. Celular. <risos> seu sonho da noite passada. Atraso. <risos> Bebida preferida. Água. Carro dos seus sonhos. Meu. Por quê? Quarto, onde está no momento? Meu, seu ex. Cadê? <risos> não, tudo é cadê? Não, não. Medo. Perder. O que deseja ser em 10 anos? Sucedida, bem sucedida. <risos> Feliz. Com quem passou a noite passada? Amigos. O que você não é? Obrigada, chega. Decidida. Uh. <risos> o que você fez por último? Comi. O que você está usando? O que será? O que? Livro preferido. A menina me colocava livros. Mas a escolhia uma palavra só. Eita, faz de conta. Menina, para... Menina, a última coisa que comeu Frango Galinha Proteína <risos> Sua vida Vida Seu humor Bom Seus amigos Bons Não, dizer o que Legais O que você está pensando nesse momento Gravar O que você está fazendo nesse momento Nada Hã? Gravando <risos> <risos> Gravando <Meu Deus. risos> Nada Seu verão Calou ah. Todo dia é calor Calou Pelo amor de Deus cancela não O que está passando na sua TV? Nada Quando você sorriu pela última vez? Hoje Agora <risos> Quando você chorou pela última vez? Antes Escola Saudades Ai saudades Muitas saudades O que você está pensando nesse momento? Fome Acabei de comer Acabei de dizer que comi Sem não nada O que você está escutando? Eu falei o quê? Ela passou o quê? O que você está escutando nesse momento? Fome? O quê? <risos> você está escutando nesse momento. Carol. Ah. Atividade preferida do final de semana. Filmes, <risos> séries, livros. <Okay. risos> Proção dos sonhos. Pisciano. Ah, meu. É porque é uma <risos> palavra só. Saúde. Seu computador. Amores. Do lado de fora da sua janela. Parede. Cerveja. Não. É. Comida mexicana. Quero. Inverno. Ai. Amor. Saudades de inverno, né? <risos> que não tem aqui, mas inverno quando, quando tá frio é bom. É, religião. Católico. Férias. Quero. Saudades. Tudo saudade. Em cima da sua cama. Lixo. Hã? Não. <risos> Coisas, eu ia dizer. O okay. quê? <risos> Coisas. <risos> Bagunça. Amor. Quero. <risos> Importante. Essencial, essencial. Acabou. Então é isso aí, pessoal. Até que foi bem curtinha. Só pra dar uma animada por aqui. Como se tivesse parado, né? Se gostaram, dê o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. E deixar seu comentário aqui embaixo. Valeu! Leo.